Fala galera, Thiago na área, beleza? Galera, trazendo aqui pra vocês um vídeo diferente trazendo aqui para vocês um site para você estar tá ganhando uma rendinha extra é bem simples de estar fazendo isso daí vou mostrar para vocês passo a passo como que funciona basicamente vocês têm que fazer algumas tarefas diárias bem simples vou mostrar tudo certinho para vocês não se preocupem que eu vou mostrar passo a passo como que funciona mas primeiramente você tem que fazer o seu cadastro para fazer o cadastro eu vou deixar aqui na descrição o primeiro link da descrição você entra nesse link faz o seu cadastro para fazer o cadastro é bem simples você vai colocar o seu nome vai colocar o número de celular, o número do seu celular, é claro, vai colocar uma senha e vai fazer o cadastro. Você fazendo o cadastro, você vai logar com a sua conta que você criou e vai aparecer essa página que eu vou te mostrar agora na tela do meu celular. Bora lá para a tela do meu celular, galera. Bom, galera, você entrando no primeiro link aí da descrição que eu falei para vocês, vai aparecer essa página aqui para você fazer o seu cadastro. É bem simples, é, você tem que colocar o seu nome ali em cima, e colocar o número do seu celular você colocando o número do seu celular você vai clicar nesse botãozinho vermelho tá ali OTP e vai aparecer um código no seu celular você vai colocar o código ali para confirmar que o número é seu e vai colocar a senha colocando a senha você vai clicar em registro e pronto sua conta foi criada aí após você fazer o cadastro você vai clicar ali nesse botãozinho a conta existente entrar agora você clicando ali e entrando com a sua conta, vai aparecer essa página aqui, vai aparecer essa mensagem, você pode fechar ela. E a página inicial do site é essa daqui, pessoal. Se você entrar aqui nesse botãozinho minha conta, vocês vão ver que você vai ter um saldo de 10 reais O site já dá 10 reais para você estar utilizando para estar fazendo as tarefas diárias para você estar ganhando dinheiro, beleza? É, você pode ver que a minha conta aqui, ó, ela tá vip 0. Isso tem leves, você pode ser vip 1, vip 2, vip 3. Vou explicar tudo certinho para vocês. Vocês vão ver que a minha tá vip 0. Então, a sua também vai estar, vai estar tá igualzinha a minha. E aí você vem aqui na página inicial, volta lá na casinha. E para você estar fazendo as tarefas, como você é vip 0, você vai vir aqui, ó, nesse que tá marcado aqui, ó, vip 0. Você pode ver que tem, ó, vip 0, vip 1, vip 2, vip 3 e assim por diante tem até o VIP 9 então como a gente é VIP 0 você também vai ser você vai clicar em cima desse, desse tênis e vai aparecer essa página aqui aparecendo essa página aqui pessoal você vai clicar aqui ó pegue seu pedido pegue um pedido você vai clicar nesse botão laranjado ele vai carregar automaticamente é só isso que você tem que fazer que a aqui você, ó. você pode ver que eu ganhei 60 centavos com essa tarefa que eu fiz. Então eu vou apertar confirmar. Bom pessoal, já carregou. Agora apareceu para mim fazer nova tarefa. Mas vamos lá para minha conta, ó. você pode ir na sua e você pode ver que seu saldo já aumentou, já foi para R$10,60. Beleza? Então vamos lá fazer as outras tarefas para a gente ver quanto que a gente vai estar tá ganhando. Vamos clicar lá de novo. Aí tem que aguardar novamente confirmar bom pessoal já fiz duas tarefas então eu ganhei um real e vinte centavos. vamos clicar lá de novo vamos ver quantas tarefas diárias vai dar para a gente fazer aqui quanto que a gente vai estar tá ganhando confirmar. Bom, galera, ó, já fiz cinco tarefas aqui Vocês podem confirmar aqui, ó, cinco tarefas E eu ganhei três reais Se eu tentar novamente, ele não vai, não vai ó Ele não vai mais Então, só amanhã pra mim fazer as novas cinco tarefas Então, são cinco tarefas diárias Vamos lá pra minha conta, vamos ver como que tá Ó, pode ver que eu tô com treze reais Subiu três reais, pessoal Vamos aqui na parte VIP Bom, galera, aqui na parte do VIP, ó Clicando ali na parte do VIP, vai aparecer essa página aqui, ó, VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4. E para você se tornar VIP 1, você tem que convidar 5 amigos, eles fazer o cadastro e estar fazendo as tarefas diárias. Você fazendo isso daí, você vai poder, vai ser o VIP 1 e você vai poder estar aqui, ó, ganhando 8 reais por dia, galera. Então, veja de você tá ganhando 3, reais, você vai estar tá ganhando 8 reais. Então, se você for VIP 1, você vai ganhar 8 reais, VIP 2, vai ganhar 30 reais, VIP 3, 80 reais. Isso é diário, tá pessoal? Você pode, eu aconselho você ler tudo certinho aqui, ó. Ler o VIP 2, VIP 3, tudo certinho aqui. Beleza? Então, você tem que convidar os amigos. Para você estar convidando os amigos, pessoal, você vai lá na página inicial, vai lá na casinha e vai estar tá aqui, ó: convidar amigos você vai pegar e vai copiar esse link aqui ó que tá aparecendo aqui você clica nesse botãozinho copiar o link e você vai passar para os seus amigos eles fazendo o cadastro fazendo as tarefas você vai subindo o, o nível ali da, da carta do vip beleza se você for vip 1 lembrando que você vai ganhar 8 reais por dia as pessoas que vocês for convidando os amigos de vocês eles vão se tornar membros de vocês com isso você vai estar ganhando dinheiro também com as tarefas diárias que eles fizer. Se eles fizerem as tarefas diárias todos os dias, você vai estar ganhando dinheiro com isso também. Beleza? Então, quando você for convidar um amigo, é, explica para ele como que funciona, para ele estar fazendo as tarefas diárias ali. Que ele vai estar tá ganhando e você também vai estar tá ganhando. Beleza? Após vocês ter feito todas essas tarefas aqui, ó, convidado os amigos, ter feito as tarefas diárias. Você clica aqui no botãozinho Telegram e entra para o grupo do, do suporte. Que lá vai ter muitas novidades para vocês quando tiver lançamento, alguma coisa, eles vão estar tá mandando lá. Então vocês entram lá para o grupo do Telegram, beleza, pessoal? Bom, galera, ó. Para você estar sacando dinheiro, você tem que ter 50 reais aqui na conta. E o valor mínimo para aqui é 40 reais. Lembrando que você tem que deixar 10 reais aqui no, no site. Para você estar fazendo a tarefa, a tarefa. diária, Você também pode fazer recarga para estar subindo o, o seu level, subindo o VIP. Vem de ser VIP 1, VIP 2. Você pode estar tá subindo com recarga. E para retirar é bem simples. Você clica ali em retirar. Você coloca os dados aí. Seus dados. É... O valor é por PIX. E para você retirar, o valor mínimo é 40 reais. Lê tudo certinho ali. ó. Eles cobram uma taxa de 18%. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Pessoal, é tudo um site aí para você estar tá ganhando um dinheirinho. É pouco por dia, mas. Vale a pena, beleza galera? convido os amigos lá que você vai estar ganhando cada vez mais Tamo junto, é nóis, falou e fui!